E aí galerinha, quem fala aqui é o Vortex trazendo mais um videozinho pra vocês Então galera, hoje eu vou gravar pra vocês aí Rainbow Six é, Vou gravar uma partida aí pra vocês Falando mais sobre os dois agentes que eu realmente costumo jogar Que seria o Smoke e a Ash no caso Então vou estar tá gravando pra vocês aí dando algumas dicas, é, desculpa a demora aí por não ter postado vídeo no canal, tava meio que na correria, tava sem tempo, fiquei algum, alguns tempinho aí viajando a serviço e acabou que não deu para postar vídeo galerinha, vamos achar um casual aqui, pra gente poder estar tá jogando aí, eu mostrando as classes para vocês, vou dar uma pausa aqui quando achar o volto galera, Voltando aqui, então galerinha, achamos aqui um mapinha aqui, proteger a área Começar atacando, vamos aqui pegar a Ashezinha, né? Vamos ver aqui Então, eu gosto de jogar bastante com a Ashe é, A arma que eu mais uso dela, galera, é R4 Eu não sou muito fã da G36, não sei porquê, mas eu prefiro a R4 Também pelo fato de ter a cadência maior e o dano maior eu Prefiro jogar com ela a pistola aqui eu prefiro a M45 E carga de demolição depende do modo Eu vou com carro de demolição nesse daqui Porém eu costumo jogar com smoke quando é para a gente poder plantar ou algo do tipo Mas como aqui no, é proteger área Eu vou jogar com charge Até porque eu, quero, eu, quero eu gosto de jogar lógico. com Porque eu estou de, um, de um lado com o gadget da Epic da que é uma bomba explosiva que estoura as paredes não reforçadas. E o chat pode estar ao outro lado, só para fazer uma distração do galera. Então vamos lá, vocês botam todas as classes aqui. Hum, viro pulando. Dei mole. Já tá com o dos coleguinhas que esse aqui é tipo invocado. Quer saber quais são as classes? vamos que vamos lá galera falta o maneiro de apertar sete aqui para tentar escolher a posição de entrada contêiner biológico localizado prosseguir até sua localização começou por baixo Pronto, então, vamos lá galera fazer aquela entelzinha base Por cima, por tem por aqui. Estão prontos. Vista, quarto presidencial. Trocando carregadores. Calma, galerinha. A gente tem bastante tempo. Não sei pra que correr. Não querer olhar aqui em cima, galera. Eu Vou tentar subir ali. Inimigos foram achados. Quarto presidencial. Vou ver se Não tem ninguém aqui. Um não tinha. Vamos embora. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos abrir um no reboco. lá eu sou salvo. Eu jogar aqui mesmo. Oh. Vou daquela ruchadinha básica aqui. Tem na faca. a zona de explosão. Então tá é um gente das forças inimigas. para lá de fora. zona de explosão. Vai o cara não tá aí dentro Pode entrar o cara, não tá. Bom. Defenda o container. Cara passa cal... inimigos inimigos. o que, que bem, Liga, foi o da Ashe usando ali, por último, ali, aquela carga dela que eu falei com vocês. Então a Twitch aí, finalizando a última kill. Então vamos agora para defesa, galera. Vou pegar aqui o Smoke. Eu jogo com a FMG9. É uma submetralhadora. Gosto bastante dela. E arma secundária. ele tem a pistola e tem a mini use Que é SMG11. Eu jogar com essa SMG11. Que ela é muito boa. Eu coloco de mira longo alcance. E... Gosto de usar C4 galera. Defesa eu mesclo bastante na defesa, porém são é um os personagens que eu na sala joguei desde o início, a... até que agora eu não jogo tanto com o Smoke, mas.. É, ele é muito bom, eu não consigo jogar com ele. E.. Uma classe que eu acho bem muito fácil pra. Eu não estou a virar eu faço com função de Lucky. Então vamos ver o que vai dar aqui, galera. Eu não fico dentro do objetivo. Quase não, é bem difícil ficar aqui dentro. Então eu acho que eu. cubo E maroto é algum lugar aqui, galera. Então vocês viram, ó. Vira de longa alcance localizaram os servidor e... eles tentarão isso durante o já... um ataque. Uma aqui. Inimigos eliminados. Missão aliada ah, bem sucedida. o cara levou todo mundo galera então isso aí galera e nem deu esse smoke, o cara acabou ali fuzilando geral eu vou agora como vocês já viram as habilidades da Ash, vou dar uma ruxadinha maior pro vídeo não ficar tão grande galera vou fazer um rushzinho também tem um barra zero aqui mas o cara levou todo mundo no bagulho lá isso é louco Então vamos lá, vamos ver o que dá. Estou esperando os caras e o cara vai lá e fuzila a né, negada toda. Vamos ver. Mesmo é gente... é lugar então, tá com, com a gente. Eu quero saber é quanto vai ficar bom, vou ligar isso. Como A força já vai é marotar. Claro. 5 segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. Vá até o local do contêiner biológico. Vamos lá, guys. Bora, guys. Água de demolição pronta. Recarregar. Pegamos um aqui. Mais um, vamos lá. isso Ai, tomei muita, muito tiro aqui agora. Vamos sair, vamos dar a volta. vamos vou ser esperto, né, galera? Já fica tá Das forças inimigas, defenda a sala, proteja o biocontainer. Aliados eliminaram as forças inimigas. IGG, galera. /0. Aí então, galerinha, esse foi o tutorialzinho pra vocês. Aí das duas classes, apesar que eu não consegui jogar com a outra lá. Mas então galerinha, esse foi mais um videozinho, quem não é inscrito no canal se inscreve, quem já foi inscrito dá aquele like maroto e compartilha para ajudar o brother aqui. E eu não falei para vocês, mas a gente tá... meu time está indo para o competitivo do Rainbow Six, a gente saiu do face e é isso aí galerinha, De... depois tem mais vídeos aí para vocês, valeu, fui!